Eu só quero amar você Ai <risos> de pra lembrar Agora que você vem ligar pra mim mas eu quero que Nossa, sai de perto de mim Nossa, mas eu sou muito triste Vou ficar aqui, até aqui no canto chorando aqui Com esses caras aqui Que putaria é essa aqui, gente hein? Meu Deus, os caras estão aqui no canto mesmo Gente, o que tá acontecendo aqui? Acontece aí, meu parceiro. O que você está fazendo? Aí, tudo quanto tá aqui, mano. Oxi, é até Juninho aqui no meio. Sai daqui, mano. Eu A não quero hoje. falar com você, eu tô chorando aqui. Ó, oh, meu Deus, entrei na zona. Eu aqui com você, ó. Tô desabafando aqui com os caras. Aí, ó, desabafo comigo também. Ó. Tô aqui com você. Gente, não dá pra sair mais. Só dá pra ver o um vermelho. Ah. Todo mundo vai ficar aqui até começar, ah. velho. Nem dá pra quebrar. Ô, pô, hein. Da barra te... Ilhas ai, vou e morrer. É uma ilha onde ninguém, ninguém consegue te alcançar. Ai, eu vou cair. Ai, bugou! Ai. Bugou! De menino. Sai menino! Sai, menino! Sai de mim! Sai de mim! Ai, ah, eu caí! Morri! Ai, ai! Quase, cai. Ai! Ai! Ui, eu tô me derrubando! Para, menino! Ai, eu caí, vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Eu vou morrer! Ai Pet, sai! Eu me derrubei, eu tô na última fileira, Eu também, leira, oi! Ó você ali! Ó você ali! Sai de perto de mim todo mundo! Sai, Pet! Silviana aqui! Ui! Que isso? Meu Deus, meu Deus do céu, Beck, tem muita gente aqui. Ui! Não, tá... na última já, eu caí direto. <risos> Ui! Ui! socorro! Socorro! Sai, pertinho Ai, tem muita gente aqui! Nossa, derrubou o cara ali! Meu Deus do céu! Agora como deve até morrer, já Ô, louco, o Júnior tá na primeira figueira ainda. perdi tá na Eu vou morrer. Ai. O cara já tá na última, ainda tá vivaço. Ah! Morreu, eu tô bem. Meu Deus, deu erro, dá um perigo. Meu Deus do céu, meu Deus Para que não nada. O evento é o da bigorna. É o seguinte, é assim, o objetivo do evento. Um bigorna cairão do teto, do teto. Seu objetivo é desviar delas e de gritar e sair da frente de pé. No o último do evento. As bigorna caem em todo mundo. A área da toca. Regra do evento, não veio ali que retirar a armadura, não usar ele que, que possa todas as outras. Vamos fazer uma pezinha a primeira vez. não é. Foi não, não, Começou não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Bugadão. Pega o pessoal aí, pega o primeiro, 3, 2, 1. Oi. Que isso? Que isso, gente? Não tá acontecendo, assim, gente, eu tô indo pro lugar. E do ano vinte e então, esse. Ah, eu não gostei muito. Meu Deus, que horror. Não dá pra ver nada. Era bom ficar esse hein, por ontem, né? é, é um por entendeu? Aí um, tem dois por dois, três por três, quatro, quatro, cinco, três, seis, seis, seis. então isso é um evento com calmo vídeo da lastcraft muito bigorna e agora é só voltar aqui em cima. o evento ele se mandou um aviso na tela pra você dar tipo de acesso o comando é que você entra aqui não importa o que entra